E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Eita, calma aí, tá chovendo bastante aqui em Los Santos Caraca, o que que é aquilo, véi? É uma nuvem Peraí, peraí é uma nuvem, mano O que é aquilo no céu, cara? Você viu passando? Vocês viram? Cara, eu juro que eu vi alguma coisa no céu, mano Caraca, que loucura, mano. Que susto. Eu vi alguma... Vamos chegar perto aqui pra... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá rodeando. Caraca, olha o tamanho. Meu amigo, mano. Caraca. Que é aquilo, cara? Olha lá, galera! Tá chovendo demais, mano. Olha lá, velho. Mano, tá em movimento. Olha o tamanho de. Velho, é mais uma invasão, mano. Caraca, olha os aliens ali. São... São novos aliens. Meu Deus, eu tomei um tiro. Sai daqui, sai daqui. Caraca, galera. São aliens mais poderosos do que os... Os que já invadiu a terra. Aqui é a casa do... Eu vou ter que pegar uma, uma roupa especial deles. Muito bem galera, ó Um aqui, um aqui Dropou aqui, eu preciso pegar arma Graça, sai daqui Vamos combater, vamos combater Vou ter que usar armas especiais também Vamos lá galera, o governo disponibilizou Armas especiais pra gente Essa roupa tanca, moleque Ó aqui, desgraça Sai daqui, diabo ruim uma ali, uma ali Atira O exército tá lutando comigo vamos Eu vou pegar esse carro... Nossa Uou Ali, ali Vou recrutar Guardas aqui Uou Muito bem Bora atacar, bora atacar Entra, entra. Vamos à luta. Oh, olha a guerra. Oh. É guerra, é guerra. Uh -huh. Viu o tanque na rua? Aqui o um monte! Caraca! Olha eles, olha eles! Boa! Meu amigo! É a maior invasão de todas! Tá da frente! Morre. Atira, atira, atira, atira. Caraca, tá caindo muito o avião, galera. Ó oh, o exército invadindo. Cadê aquela nave, velho? Ela tá no... Olha no... lá, olha lá, lá, lá velho. Olha lá, lá, lá. Nós vamos ter que derrubar ela, galera. ali mais um, mata, mata uh atira, atira meu deus, meu deus esse carro aqui aguenta mano os outros não aguentava não olha lá cara como que a gente vai derrubar aquela nave uou oh. Aqui, aqui Corre, satanás Aqui, aqui, aqui, dois Vai, vai, vai, atira Uou. Eu tirei da metralha. Caraca, o pau tá quebrando, velho Precisamos carregar, precisamos recarregar Aqui, aqui, aqui Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Não entra Sai, sai, sai Precisamos recarregar o carro Vou pegar aqui as armas especiais Meu Deus O mundo tá acabando, cara Eita Eita Bom, galera, enquanto eles ajudam ah, Eles recarregam ah, lá a, ar a arma. Vamos tentar passar uns. uns aliens daqui. Tá aparecendo. Ali, ali um. Queimado. Pode atirar, pode atirar. Vamos lá, tem mais? Cadê esses salafrários? Ali, ali! Oh, Ali! Uh. Tem mais! Meu Deus, tô... me atiraram, me atiraram! Da onde? Da onde está vindo esse tiro? Meu Deus, sai daqui! Caraca, da onde vem esse tiro, mano? Vou pegar essa pistola! Nossa! Os soldados estão tá morrendo Entra, entra Bora, bora Nossa, quase eu atirei no... Galera, a gente precisa derrubar A nave do chefe Uou! Explodiram Meu carro blindado Não acredito E agora? Temos que derrubar aquela nave véio. Meu Deus Temos que derrubar ela Toma desgraça Corre! Essa arma aqui não, faz muito dano, não dá muito dano não É essa sim essa sim. Uhul. Vamos matar. Olha lá Vamos matar este. A ET. Um ali, um ali. Eu preciso chegar próximo do. da nave mãe espacial deles. Vou pegar a pistola que eu corro mais rápido. Ah, wanna die! Vamos, galera. Vim ser a maior invasão. pelo Santos. Já registrada. Olha lá, ela lá. Vou matar, vou matar! Morre, Etezada! Vamos metralhar, Etezada! Uhuh. Aqui tem mais! Cara, o pau tá quebrando! Olha ele aqui! Meu Deus, que bicho feio! Morre! Mano, aquela nave tá dropando eles Onde eu preciso derrubar ela Corre, corre, corre Corre Olha ah lá, lá Vamos tentar derrubar. Meu Deus, olha o tamanho. Ah! Caraca, não cai. Aqui com missa a gente derruba. Caraca, olha o tamanho, mano. Cai. Olha o tamanho, galera. Viu ela some a hora que eu atiro? Caraca, moleque, é muito grande, velho. Ah! Quem tá me atirando, velho? Eles estão tentando proteger a nave aqui, ó. Engraçados. Meu Deus, ela não cai. Bom, galera, eu subi aqui em cima do prédio. Olha ela passando. Não dá pra vencer, velho. Acho que vencemos, cara. Ela sumiu. Meu Deus, eu nem acredito, cara. A maior invasão já registrada em Los Santos foi vencida. Mais uma vez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. As armas novas. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E. Fui.